E caveira, afirma por na folha da bananeira, e, e caveira, afirma por na folha da bananeira. A folha da Panadeira e Jucavira e Jucavira afirma a ponta na Folha da Panadeira. Quando o galo canta é madrugada, foi eixo na encruzilhada, batizado com Dedê. Me reza uma oração de trás pra frente, quem queimou com racha amarudente, aquece eixo ao laroie. Eu ouço a cacadeada do diabo, é caveiro, enviado do príncipe Lucifer. Cada tumba tem mistério, seu feitiço tem axé E traveira, e traveira, afirma a porta na folhada paradeira E traveira, e traveira, afirma a porta folha da paradeira Na calumba quando ele aparece, credo em cruz é o rezo prece Pra isso o dono da rua a força deste momento e firmo meu pensamento nos quatro cantos da rua E peço a ele que me proteja onde quer que eu esteja ao longo desta caminhada Confio em sua ajuda verdadeira Ele é Exu caveira Senhor da desencruzilhar E caveira, e caveira Afrima a porta a folhada Exu Caveira a uma ponta na folha da panadeira Quando o galo canta é madrugada Vou eixo na encruzilhada Batizado com dendê Rezo uma oração de trás pra frente Queimo fogo, a chama ardente Aquece eixo ao Eu ouço a gagalhada do diabo É caveiro, enviado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério E de cadeira, e cadeira, Acima a porta para a na folha da Na calunga, quando ele aparece, crede em cruz, eu levo é prece pra ir, o dono da rua. Sinto a força deste momento, e perco meu pensamento nos quatro cantos da rua. E peço a ele que me proteja onde quer, que eu esteja ao longo do tempo. Caminhada confio em sua ajuda Verdadeira, ele é Exu caveira, senhor taizem encruzilhada e, e, e, e caveira E caveira A tema contra A folha da banadeira e, e caveira E caveira A tema contra a folha da banadeira E caveira, e, caveira. E, caveira.